hoje é um BMC Moment diferente dos anteriores, em que depois da jornada dos sete momentos, os sete pressupostos de marketing, decidi fazer aqui um breve resumo, umas breves palavras sobre este caminho que decorremos. E recordando, os sete pressupostos de marketing, falámos em primeiro na diferenciação, posicionamento e a proposta de valor. Um segundo, o de encontrar os seus clientes. O terceiro, a análise slot. O quarto, os quatro P's o um marketing mix, o quinto, os objetivos e o serem SMART, sexto, a estratégia versus o plano estratégico, e o sétimo, a visão e a missão e valores. Estes sete pressupostos são fundamentais, porque ao definir a sua estratégia, o seu plano estratégico, estes sete pressupostos vão estar sempre presentes. Seja ao definir uma estratégia a nível corporativo, ou seja, olhar para a empresa em que negócios vai estar presente, seja a nível operacional, seja numa área de negócio específica, como é que vão atuar, ou até a nível funcional. E da de importância destes sete pressupostos, que lhe vão permitir, o desenvolvimento de qualquer estratégia, de qualquer planeamento estratégico, uma base mais sólida, mais sustentável, e que lhe permitirá atingir o mais importante. Resultados mais consistentes, maior valor, e com um aproveitamento de melhoria contínua mais forte ao longo do tempo. E assim foi esta jornada dos 7 pressupostos de marketing. E mais uma vez, conto convosco, conto com os vossos comentários, com as vossas opiniões, com as vossas questões e, sem dúvida alguma, tudo o que sejam aspectos de melhoria, digam aqui nos comentários que só assim poderemos melhorar estes BMC Moments. Mais uma vez, obrigado e até ao próximo BMC Moment